Olá pessoal, e hoje vamos fazer agora, sem enrolação, vamos fazer o Esquibabal. Depois do Esquibabal vai ser especial, fazer alguma coisa, sei lá. Mas, mas primeiro eu é sei o Esquibabal, que é uma coisa que todo mundo espera, que todo mundo gosta. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do filho esqueleto, ele falou que ele tem várias perguntas. Então, então, vamos ver aqui. Qual foi o momento mais vergonhoso da sua vida? Ah, eu não sei. Tipo assim, eu não me lembro de muitos, assim... Tipo assim, eu não vou poder responder essa pergunta porque eu não consigo me lembrar de nada. Tipo, aconteceu uma coisa comigo. Eu, eu, eu, eu, eu não me lembro. Depois de dois anos eu me lembro, sabe? E, e quais estilos de games você mais, mais curte? Mobile, Battle Royale, Battle Royale, FPS e jogos indie também. Jogos de pixel. Eu, eu acho bem legal. Em 2050, quantos anos você vai ter? 40. Aí tem duas perguntas aqui: Com quantas canoas fazem um sketch de dele Watch é. Pera aí, eu, eu, agora eu buguei aqui, não vai dar pra. Tá, são. Uh, um... What? Tá, tá, não consegui entender. É uma pergunta, desculpa. Vou fazer uma pergunta que eu fiz pro. Não acho que um. Na verdade, ele fez o que, o que me inspirou no, no, no criar o canal. Agora vamos ver. Quem te inspirou a criar o canal? Ó, oh, de pessoa eu me inspirei em nenhuma, sabe? No máximo eu vi umas gameplays, aí eu criei um canal. Foi tipo assim, meu um canal era de gameplay, mas eu já escolhi os vídeos. E agora vamos lá a pergunta. Outra pergunta. Já assistiu algum anime? Se sim, qual? Nunca, eu, eu, eu nunca assisti. Agora todo mundo vai dar dislike nesse vídeo, uau. Mas eu só assisti aquele do Beyblade Porque o meu primo Ele falou, ó, oh, oh, esse daqui é, é muito bom Assiste, aí eu falei, tá Qual a animação você mais gosta do, do YouTube? De assistir o Senhor Pelo? Ó, oh, da animação que eu mais gosto é Grit e eu já assisti o Senhor Pelo ah! O que você achou da minha foto de perfil? Legal Quantos anos você tem? Dez Você é kid? Não Tipo assim, eu, eu acho muito chato, sabe assim A pessoa vai lá e e fica sendo chato, só tem que ser o que ela acha. Então, então eu não, não, não acho isso. Não, tanto ser legal: biscoito ou bolacha? Biscoito, não, biscoito pra que pra cookie essas coisas. E, e bolacha é pra aqueles negócios lá que parecem o sei lá. É, mas é isso. Acabaram as perguntas, não foram tantas perguntas, mas agora. Eu vou parar de gravar aqui vou começar o um outro especial agora na, na hora que eu tô gravando isso, mas primeiro eu vou gravar as, as perguntas.